Não se esqueça de se inscrever no canal E comente aqui o que você achou do vídeo Teria que ser, né Sob a ordem correta das coisas Algo proporcional ao que você agrega de valor Então, você tá numa empresa, né Você agrega um valor E uma parte disso, claro que vai virar lucro para a companhia Mas você é remunerado com mais nisso A gente diz que os salários sobem com a produtividade Isso, e aí o e aí que eu pergunto é assim Quando você fala desse tipo de coisa, né A gente tava conversando antes E eu descobri que existem 12 milhões de servidores públicos no Brasil né, Num ambiente de 220 milhões de pessoas É bastante gente né? Bastante servidor público Por que, que a média de salário dos servidores públicos É tão mais alto? É porque eles agregam mais valor? É, Justifica-se algo desse tipo? Ou não? Ou às vezes realmente Talvez seja algo que é muito Muito lá, cultural E é, não dá para mexer é mais é muito cultural isso. Não dá para mexer mais E acaba, sei lá Vindo a conta alta Depois de alguma forma Por que, que tem esse tipo de coisa assim? Eu acho o seguinte Quem tem poder Define quanto ganha Então quem legisla Tá aqui legisla seus próprios salários, suas próprias aposentadorias, tudo isso. Essa é a beleza da democracia, que quando isso começa